Me diz pra que namorar, essa vidinha não dá. Chega de sol, chega de cinema. Amiga, eu vou te contar. Sondeiro é bom pra danar. Meu Acabo o meu problema. É acaba do ano, Vida de jeito festa bomba. Olha as coisas melhorando. É roupa de mata, piscina lotada, choras na brasa, vinha na pira. Olha as coisas. Gostei ideia. É. Só lembrando que essa música no, no CD tem a participação do Eric Monteiro, meu amigo Eric, uh -huh. Eric Monteiro. Um tá? beijo pro Eric, o tô Eric. doida com o que pra trazer também, adoro o Eric. Viu? Pois é. e essas é, é, no DVD também a gente teve Mas participação monstro, Rocha, né? do Carlinhos Rocha, do Chapa House. Só não teve a participação, é. eu é sou brava, pra dizer que eu não fui é. no DVD. Sobou, filmou e me mandou pro WhatsApp eu falei, ah não, é, brincadeira pois é. E teve a participação também do, do Chelo né, que é um uhum. cantor da cidade, um cara muito bom né? Se você depois me der a oportunidade quer trazer quero aqui um programa para você conhecer um cara fantástico Charles Vicentim né, que toca na boate direto também, lá do Espírito Santo uhum. a lei né? Essas foram a participação do DVD Além das participações de amigos que tiveram lá Como do, o Elton, do Elton Rafael hum. né? Teve também o Edson lá de Tambacuri, Que participou com a gente E não, foi uma festa danada né? tá, é. É, Antes da gente encerrar Eu quero também que você cante mais a gente encerrar uma outra música Mas quem quiser te encontrar nas redes sociais É muito fácil